E aí pessoal, com vocês aqui que fala o Pinguim Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal E hoje eu tenho muitas notícias, é claro Depois da apresentação de 10 anos do Pinguim 10 Mas nem todas as notícias são boas, mas nem todas as notícias são ruins algumas, Até mudaram algumas coisas, enfim É muita coisa Vocês estão vendo que tem uma iluminação na minha cara Mas tudo bem o que eu, digo, o que eu tenho para hoje Mas... Eu tenho notícias aqui para dar, e é por isso que eu estou aqui mais do que nunca, mas eu vou tentar ser o mais divertido possível durante esse tempo de avisos aqui. Em primeiro ponto, eu sei que muita gente já vai querer saber, porque eu normalmente de alguma forma vou deixar aqui no título, sobre o jogo do pinguim. E também eu quero falar também com vocês sobre alguns problemas que eu tive, incluindo com as séries da temporada 10 que foram anunciadas lá no vídeo, porque teve problema. Tá bom? Então roda a intro que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vai, pinguim vai editor! Manda a vinheta, moço! e de tudo deve é ter mandado até agora, então tá bom. A gente volta, vamos, vamos, vamos. Vamo. Tô, tô de volta, ó. Eu quero dizer uma coisa, eu tô de volta, dia pleno 13 de novembro de 2020, que é quando eu tô gravando nesse exato momento. Espero que saia tudo hoje da melhor forma possível, porque sim. Eu tô tentando falar rápido só porque sim, eu não tenho muito motivo, mas a gente tá aqui para falar uma coisa para vocês. É esse computador que eu estou usando agora, acho que foi no dia 27 de outubro. 27, 26, por Ele tinha dado problema Qual foi o problema você me pergunta foi Uma pergunta muito simples né? Ele teve problema Uma coisa chamada HD Pois é O que acontece é que eu perdi o HD daquele, do, Desse computador E agora eu tenho que comprar outro né? Que só foi chegar há pouco tempo No dia mais ou menos 10 de outubro De novembro, desculpa é que foi ficar usável esse computador de novo. Então, é, eu perdi o HD. E com ele eu perdi toda a décima temporada. Mas isso é totalmente ruim. De certa forma, é porque eu tinha um bocado de vídeo pronto para vocês, né? Infelizmente, é. temos... Esse tipo de coisa... Não deveria acontecer tanto, mas é, acontece, né? Como normalmente os vídeos aqui que eu faço, eu termino eles e vou postando, mas... É, o caso da décima temporada que foi um caso à parte, aí eu acabei perdendo. Mas nem tudo é ruim. Mas antes de eu falar para a parte boa, a gente tem que dar, deixar logo o, o, o cacetão mesmo e, e falar para o ter ruim, né? Então a, a segunda parte é que ruim é que o jogo que eu tinha prometido para vocês também naquele dia e que eu coloquei no servidor produto do Discord, que é o Pinguiney Rarcy, o editor. Vou colocar aí na telinha para vocês esse jogo maravilhoso que eu estou produzindo então eu perdi ele também é aí vem a, a parte boa da notícia né que agora a gente bom, beleza foi tanta coisa ruim assim mas o que tem de bom aí? então o que tem de bom é que em primeiro ponto vocês agora vão poder conferir eu gravando cada uma séries novamente. Isso mesmo, eu vou gravar todas elas de novo e vão ter novas séries aí no caminho também. Então, hoje, né? Não vai, deve sair mais vídeo nenhum, mas amanhã vai ser um vídeo de Crystal Teases League e depois deve sair um vídeo de Dininho Adventures. Sim, esses dois jogos maravilhosos brasileiros feitos no Brasil. Tá? E se você não conhece nenhum desses jogos, não se preocupe, você vai conhecer na Gameplay é? Gameplay. Se você for tão fã quanto eu aí, você vai gostar muito também Bem, é, além dessas duas séries, a gente vai começar a fazer lives no site roxo Isso mesmo, o site roxo, eu finalmente vou no site roxo Quer dizer, eu vou testar, na verdade, eu vou ver se vocês vão gostar, se vocês vão acessar Eu vou estar no site roxo essa semana, para ser necessariamente amanhã Na Twitch, a partir das nove e meia até meia-noite e meia eu sei que é um horário tarde, mas é um horário que eu vou conseguir, inclusive na live eu não vou estar aqui no meu quarto tá? Eu não vou estar aqui porque eu vou estar num lugar aqui da casa que tem mais acesso à internet Só que eu só posso ter acesso ele à noite, então por isso Eu sei que não é um horário que todo mundo vai poder, mas vamos lá E durante as lives eu vou estar gravando a hatching time tá? com vocês Olha só, vai ser muito divertido a gente gravar mas eu não vou só gravar a Hatch Time, não. Porque se a gente vir alguma nova coisa aí na telha, a gente também faz depois de jogar a Hatch Time. Que vai ser uma live gravada de Hatch in Time. Para vocês poderem, ó, se divertir comigo. Porque vai ser, ó, diversão. Mas. Vocês estão vendo, né? Que não vai ser tão ruim. Aí ah, o, o jogo, né? É, o jogo vai acontecer uma coisa parecida. Eu vou estar documentando agora o desenvolvimento do jogo E não vai ser só a Rating Tab que vai ser gravado não Vai ser gravado também toda a série dos jogos VR E incluindo os Reacts não vão ser gravados ao vivo Porém Os Reacts não são Mas porém, contudo, todavia Você pode comentar aí pra gente qual vídeo que você gostaria que eu reagisse Para a nossa série de Reacts Tá bom? Todo mês eu quero fazer um, um react diferente de alguma coisa diferente. Seja Nintendo Direct, Playstation, apresentação Playstation, um vídeo que vocês comentarem, alguma coisa do gênero. Vocês já podem começar, que vai começar no mês que vem, tá? Então já manda aí pra eu poder reagir, tá bom? E se você gostar de algum vídeo que alguém já comentou, é só dar like na pessoa pra eu saber que você também quer. Então... Todos nós vamos estar nos ajudando assim, né? Você concorda? E o vídeo tá ficando bem grande pelo que eu tô vendo aqui, mas tudo bem. O que é importante é dar todos esses anúncios aí em relação ao React e tudo mais. Então, vocês agora vão poder participar de todas as séries que eu, né? Não há daquele jeito. Mas, não acaba por aí. Vocês querem ver a gameplay do Pingo 10 Burners porque não teve nada, vocês não sabem de nada do jogo. Então eu tenho uma versão antiga do jogo. Antigo eu digo que ele tava no computador antes de ser formatado, porque eu ainda tenho salvo. Então agora eu vou mostrar aí pra vocês o Pinguinez Runners. Esse jogo. E o que eu já tinha feito dele, ele não tava completo, ele tava no finalzinho do desenvolvimento. Vocês vão perceber que algumas coisas estão faltando. Mas eu vou tentar fazer uma versão melhor do que aquela que eu já tinha feito. Né? Mas já que eu perdi tudo, vamos fazer a melhora, não é? Então o jogo sim foi adiado. Não foi vai ser lançado agora, não foi lançado no dia 10 de novembro, não sei mais quando vai ser lançado, mas pelo menos vocês vão ter alguma coisa agora, já que eu não pude lançar ele tá bom? Bem, apesar das Notícias ruins, tem muita coisa boa, e a gente ainda tem muita coisa pra celebrar, tá? É, vão vir várias modificações aí no canal, e eu espero que vocês gostem, tá bom? Eu vou pedir pra você deixar o seu joinha e comentar aí o que você achou, e se você não tá acostumado com esse tipo de vídeo, não se preocupe, amanhã tem vídeo normal de Crystal Tears League, e eu espero que você goste, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de ser feliz sempre. E até a próxima, guys. Tchau, tchau.